E guerreiros e guerreiras, soldado aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês e hoje nós iremos falar sobre o passe o passe o, o meu passe né o passe do soldado deve ser assim o passe do o, o passe para o soldado <risos> tô brincando então é, se você é novo e não é inscrito se inscreva agora é só apertar o chininho aí e para para receber todas as notificações tudo aquilo que rola no mundo do Crossfire é, crossfire Zero, Crossfire HD, Crossfire AL, Crossfire NA, enfim né? Eu falar so, de tudo isso aqui mais um pouco Tá bom? E você que é inscrito boneco, já sabe né? Deixa aquele likeão e comenta isso, chupa bife E antes de começar o vídeo, queria agradecer demais pelo feedback feel, feel, feel... Balance, do, um... Pelo feedback que vocês têm dado nos últimos vídeos Muito obrigado, isso me incentiva demais a trazer mais vídeos para vocês, então continue aí dando like, continue comentando e continue participando dos vídeos, isso é muito bom, muito obrigado e tamo junto, vamos lá, sem Bolodoros, vamos falar sobre o passe do soldado, primeiro, soldado vale a pena comprar o passe? Cara, vamos analisar primeiramente, ó, se eu não me engano, é... o passe, o passe, o passe em si tem duas etapas né você pode você pode comprar ele com o gp que te dá o direito de ser aqui o oh, passe free que te dá direito a esses prêmios que tem aqui em cima né tem a tem algumas vips por dia algumas armas mns por dias tem caixa de armas né claro que demora um pouquinho e alguns prêmios são um pouquinho inferiores mas só pelo fato de você não precisar gastar ou seja você pode comprar com o próprio dinheiro do jogo, né? Que é o GP. Então compensa, compensa demais. Se não me engano tá, 500k de, tá 500 k de, não, tá 50 mil GP, né? Isso, 50 mil GP, né? E aqueles que querem uma experiência um pouco mais aprofundada, uns prêmios melhorados, uns prêmios a mais e algumas regalias, aí você pode comprar o passe, o passe prêmio, né? O passe prêmio ele custa 28k de zp aí vamos agora vamos analisar o contexto em geral se você comprar o passe prêmio né que dá direito desbloqueia tanto a parte de cima e a parte de baixo dos itens vamos aqui analisar a situação claro que o, que o passe prêmio ele tem mais vantagens com certeza né? é assim em qualquer jogo tá gente é você que joga free fire você que já jogou aí esse jogou pub elite o pub da steam ou qualquer outro tipo de... Tá parecendo toda essa miséria aqui, né? De ou, ou, ou Publite, ou qualquer outro tipo de jogo que tenha esse sistema de de passe, né? Tem as vantagens e as desvantagens, né? Pra quem joga gratuito e pra quem investe no jogo. Isso aí é em qualquer lugar, tá, rapaz? Então, o preço, pra ser sincero pra vocês, eu achei bem justo. Tá bem na... na mais ou menos aí... É, na balança com os outros games, né, com outros tipos de jogos e outros tipos de gênero do padrão, que é entre 14 a 28k, é, 28 reais, é isso, é o padrão do mercado brasileiro, é esse, dos passes, tá? Então, tá bem justo. Agora vamos ver pelos itens, tá? É, se você comprar o passe premium, você vai conseguir retornar para você quase 10k de ZP de volta. Ou seja, você tá gastando 28 né? E vai estar tá recebendo de volta 10k de zp no total Você fazendo todas as missões E além de mais duas MNs é, garantidas né? É garantida Você vai comprar o passe, vai fazer as missões Vai ganhar essa tanto essa aqui que é a Kabum, né? hoje Muitas pessoas já Já, já, já tem ela permanente que compara os níveis Já vou falar isso já já E a fama de chiclete <risos> Ó fama G2 pô, Fama G2 soldado soldado Quem diria hein <risos> Forma de 2 soldados. então tá aí, tá aí, <risos> tá aí o, as skins, né, tem as duas armas que vocês vão receber, é, permanente, né, no final da, da temporada, ah soldado, eu não quero fazer missões diárias, tem também a opção aqui, ó, para aqueles que são mais hardcore, você pode comprar níveis, tá aí aqui nível 1 você paga 2.400 zp nível 5 né para receber 5 níveis e pular cinco níveis você recebe, é, paga 12 mil para pular 15 níveis você vai pagar 36k de zp e já para comprar e já vir com todos os níveis de bloqueado que eu não recomendo fazer isso você paga 144k de zp então é muito fora do padrão acho que não compensa é mais fácil você fazer as missões e é isso toda semana é, são desbloqueadas missões referente ao passe, né, que você pode estar tá vendo aqui em cima, né? E aqui na frente aqui vai estar tá mostrando qual nível que você está é, do passe. Eu estou aqui no nível 5 pode ver aqui e posso resgatar os prêmios, tá vendo? Você clica em cima e já resgata os prêmios, ó. Vou clicar aqui, já vai direto para sua CC, meu parceiro, né? Já vai direto. Aí você clicando aqui em missões, você vai ver a missão é, a missão diária, né, que todo dia a é, já fala, todo dia vai resetar depois de meia noite ou uma hora da manhã vai resetar e vai vir missões novas, tem as missões sazonais, são missões que vêm de vez em quando, né, durante a semana, tem a missão no meio da temporada que é a missão atual e que aparece você fazer e depois some, né, isso e as missões limitadas né? Que aqui você pode fazer e elas expiram também. Tem tipo, ó, que nem aqui, aqui falta 5 horas para fazer 5 2000 K de experiência, né? E a cada missão que você faz, você ganha um level ou dois levels, três leves dependendo da dificuldade da missão. Então, cara, tá bem tranquilinho, tá bem facinho de fazer algumas coisas e algumas missões também. Umas outras aqui demandam um pouquinho mais de tempo, mas é, acho que é o padrão de todos os, os jogos, da maioria dos jogos Poderia ser mais fácil, tipo, tá, o, o que eu não vi aqui por enquanto, tipo, log é, Log no, no jogo, joga uma partida e ganha em level, não, não vi nada isso Mas deve, deve aparecer no decorrer da semana Lembrando que esse passe, ele tem, a partir do momento que eu estou gravando Ele tem 26 dias para ele acabar, para ele finalizar né? Então você tem aí bastante tempo para poder concluir os, os levels. E se você não conseguir, se você é aquele cara que joga só casualmente, de vez em quando, tem que se pensar bem se você vai comprar o passe-premium, porque precisa jogar. Né? Já você que joga todo dia, cara, todo dia você joga, toda a aí, todo dia. Então vale muito a pena para você o passe-premium. Sem falar que você a primeira promoção do mês, todo mês está tendo, você compra ZP e recebe metade do zp que você comprou por exemplo você compra 9k de zp você vai receber 4500 a mais então vai dar mais ou menos 13k para você se você colocar 28k que é o valor do passe você vai ganhar mais 14k ou seja você vai ganhar 14k vai comprar o passe vai sobrar 14k e ainda mais 10k de zp que vai voltar para você quando você terminar todo o passe então você vai ficar com 24k de dp para poder gastar com o mn ou poder juntar para o próximo passe ou fazer o que você quiser que você achar melhor tá então eh, na minha opinião compensa muito eu tenho apenas algumas algumas sugestões aqui serve para a equipe aí que, que trouxe o passe eh, para z8 também para o que estiver assistindo Sobre os passos, a única, único ponto assim que eu achei um pouquinho um, que poderia mudar e melhorar é o fato dos tickets, né? Dos tickets e das caixas, em vez de ser que tem caixa aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ó, aqui. É 10 aqui, ó. Que nem né? aqui, ó. No caso aqui, é uma caixa. Uma caixa não vale muito a pena. Tipo, você fazer um evento para é ganhar só uma caixa. Então, na minha opinião, valeria mais ser um vale caixa porque aí com vale caixa o pessoal pode roletar em qualquer caixa que ela quiser no mercado negro então tá aí a minha a minha crítica e a minha sugestão minha sugestão aí para Z8 para o GMs. Tá? em vez de colocar é, caixas aqui uma duas coloque em vale caixa que aí fica mais fácil e até melhor para gente é, comprar e escolher a caixa que a gente quer roletar no mercado negro tá é... e sobre o ticket também coloca é, que nem aqui ó, só um ticket né só um ticket de um personagem né, o passe prêmio, eu acho que é pouco, deveria ser no mínimo 5 ou 10, tá, ou o ticket, eu acho que não não tem essa opção aí no, no jogo, mas poderia lançar aí, de ser vale, vale ticket, né, para escolher qual ticket você quer usar em qual personagem, pode ser isso, ou, se não, colocar 5 a 10 tickets, valeria muito mais a pena e ficaria muito mais chamativo. Tá, então fica a minha segunda crítica aí para vocês. Já em questão dos prêmios, dos outros prêmios aqui, tá tranquilo: ZP, é, VIP, personagem, acho que tá bem completinho o passe, não tem muito o que reclamar. É, tá bem acessível na minha opinião, achei bem razoável, achei bem legal esse sistema de passe também, que dá muito certo em vários jogos e com certeza no crossfire encaixou que nem uma luva. Eu creio que muitos jogadores vão, alguns né, muitos, muitos adquiriram, outros não, mas é, de toda forma dá pra jogar, dá pra você usufruir do passe também usando o passe free, né, que é só gastando GP como eu falei, e dá pra pegar algumas caixas, algumas testar algumas vips, e assim se você curtir e gostar na próxima temporada, no próximo passe que vier, você pode né, tentar adquirir o prêmio, que além disso também, Dá outras recompensas, né? Que nem é, você pode equipar o seu perfil, né? É, o seu perfil da sua bag lá, seu papel de parede, o avatar. E também ganha exclusividades no jogo, que é o, o nome fica destacado, né? O seu nome fica destacado, o seu nick, o seu bate-papo fica vermelho. Um insignia lá de, de passe e também o CP e o spray, né? Que são os a mais aí se eu não me engano, do passe prêmio Tá bom? Na minha opinião, vale muito a pena. Então, se você quer, é... se você tava em dúvida, se então você tava em dúvida, não sabia, não, não sabia se ia pegar ou não ia... Cara, na minha humilde opinião para vocês, sinceramente, eu acho que vale muito a pena. Se você quiser né, comprar o passe prêmio vá fundo. Eu acho que 28k de zp não é tão pesado assim. Eu acho que a grande maioria consegue... Essa quantia aí no decorrer da semana, no mês, para poder colocar. Porque você vai gastar uma vez só no mês, né? 28k para você ficar um mês inteiro fazendo missões e ganhar os itens. Então, na minha opinião, eu acho muito a pena né, para você que coloca ZP. Saudade, que não coloca o ZP, você pode comprar também aqui o, o de GP. Né? Não tem tantos itens como o de ZP, o prêmio, mas também tem item, colete, capacete. Tem, tem caixas, você também vai estar tá ganhando ZP. Olha só, para quem fala que não tem ZP grátis, olha. você vai ganhar ZP e as caixas, né? Que além disso tudo, ó, que nem aqui, ó, essa aqui ficou legal, um de cada. Muito legal também. Então tem bastante prêmios legais também, para quem não, não vai gastar com o jogo. E desse jeito vai estar tá deixando ambos os lados felizes, tá? Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, não esquece do joinha para me ajudar a te ajudar a trazer mais vídeos para o canal. E se você quer ter experiências melhores, se você quer ter benefício aqui no canal, é, bate-papo exclusivo, participar das lives e outras coisas que a gente tem aqui, se torne membro patrocinador do canal, só clicando aqui embaixo para ajudar o boneco também. Tá? Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. E lembre-se, porque ser gamer. É uma guerra, e escreve aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou. Vale a pena ou não vale a pena o passe Joe, o passe do seu deixo. Valeu, fui, boa noite, bom descanso, bom dia, bom fim de semana e chupa bife.